Glórias a Deus, glórias ao nosso grande e poderoso Deus, graças a Deus mais uma noite online com a nossa madrugada no reino, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos e que a paz, que a sede todo e qualquer entendimento possa estar sobre a nossa vida, não só hoje, mas por toda a eternidade, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia, pegue sua Bíblia, deixa em mãos e abra no livro de João, capítulo 8. É o que nós vamos meditar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? João, capítulo 8. Eu tinha preparado, irmãos, já estava preparado aí para, já programado, uma, um outro tema para a live. Estava preparado aí um outro tema para a live, mas como amanhã, né? Amanhã não, já hoje, né? Que já é meia-noite meia e seis. Né? O povo pagão aí comemora ou brinca né? com o dia da mentira. Então, diante disso, nessa noite e amanhã, nós vamos falar acerca da verdade. É que na verdade, na verdade, né, como Jesus dizia, na verdade, na verdade, nós falamos da verdade todos os dias, que é a palavra de Deus, que ela é a verdade. Paulo diz que a palavra de Deus, né, a, aliás, Jesus diz em João 17, na sua oração aos discípulos, que a palavra de Deus é a verdade. E nós, como igreja, somos o sustentáculo o pináculos, né, as colunas que sustentam, é, não que sustentam como um apoio, mas que sustenta na, na, na, na condição de levar, de, de, de é, ser representantes desta verdade, ou seja, embaixadores do reino de Deus na terra, amém, graças a Deus, então vamos falar da verdade, abra sua Bíblia em João 8, 18. Em nome de Jesus, antes de nós orarmos, eu peço a você que faça aí a grande obra do evangelista, clica no botão do like, ajuda muito, você não faz ideia como, como ajuda você a clicar no like, que você vai falar para o, como se você estivesse dizendo para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas e também deixar um comentário ajuda bastante e é, compartilhar o link da live, porque assim você me ajuda a trazer mais pessoas para estar aqui com a gente, meditando na Palavra de Deus, orando e tendo esse momento de comunhão com o Senhor todos os dias aqui, às 23h56 da madrugada no reino. Faça isso em nome de Jesus, e se não for inscrito, convido você, se inscreva, ative o sininho das notificações e vem com a gente meditar na Palavra de Deus. Amém? João 8, João 8, se você não tem uma Bíblia, o texto está na descrição do vídeo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus amado, Deus querido, glorificado exaltado és tu, Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te dou por mais esta noite, por mais esta oportunidade, o Senhor aprova estarmos aqui e falarmos da tua verdade. Apesar que o mundo faz chacota, Senhor Deus, com a verdade, o mundo ainda tem até um dia dedicado à mentira. E nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. Porque ele, ele é mentiroso desde o início. Mas nós, Senhor Deus, somos alimentados com a Tua verdade. Jesus é a verdade, a Tua palavra é a verdade. Deus querido, Deus santo, então nos alimente com esta verdade nesta noite. Aonde quer que esteja neste momento, unido em oração conosco, Pai. Repreenda todo o mal acampa teus anjos ao nosso redor nos dando livramento de todo mal pai querido pai santo alcance nossos corações vasculhe nossos corações ó oh Deus porque só o senhor sabe o que cada um necessita nesta terra pai querido pai amado nos dê saúde física mental e espiritual onde quer que esteja neste momento precisando de saúde em uma dessas três áreas ó oh pai espiritual mental e física que o senhor abençoe esta vida e repreenda toda enfermidade para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Deus querido e Deus amado, nos alimente com a Tua palavra e faça a Tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Graças ao bom Deus. Abra sua Bíblia em João 8. Para a glória de Deus. João 8 nós vamos ler a partir do versículo 29. Aleluia. já que nós já passamos da meia-noite primeiro de abril e infelizmente aí o povo pagão tem o dia dedicado à mentira mas nós como os cristãos verdadeiros, filhos de Deus nós não se expusemos a este tipo de coisa porque o próprio Jesus diz nesse texto que o diabo é o pai da mentira porque ele mente desde o início aí você vai dizer assim então um filho de Deus ele não mente, a gente somos falhos e infelizmente a gente pela nossa pela nossa fraqueza muitas das vezes nós somos levados a falar mentiras até mesmo por um tropeço ou por ser levado pela situação a gente é levado a falar mentiras em certos momentos apesar de que não é o correto de se fazer né? mas Deus sabe que nós não somos perfeitos, mas nós temos que nos esforçar para não viver disso, porque existe uma diferença muito grande entre a pessoa que fala, fala uma mentira, como Como que eu vou dizer, fala uma mentira assim como um tropeço no percurso, né? um acidente de percurso, ou aquela pessoa que vive realmente da mentira, como muitos hoje vivem e tem o prazer de falar mentira. Jesus nesse texto ele estava pregando aos, aos fariseus pregando ao povo acerca da verdade e falando acerca do pecado que temos que abandonar o pecado e os fariseus não estavam concordando com o que ele estava dizendo porque dizendo, eles estavam dizendo que eles não tinham esse pecado que Jesus estava dizendo e Jesus no, cap... no versículo 29 a Bíblia diz que eles se irritam, e assim diz o texto. João 8, versículo 29, diz assim. E aquele que me enviou está comigo. Não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Falando essas coisas, muitos creram nele. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram. Se, vos, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha bem que Jesus, desde o... Do, dos versículos acima, estava falando a respeito da libertação do pecado. E de ser escravo do pecado. E aqueles que estavam crendo em Jesus, estavam entendendo o que ele estava dizendo, estava aceitando a tua palavra, mas os fariseus estavam dizendo: Como você diz que nós somos escravos? Preste bem atenção que é impressionante como que eles sempre distorciam o que Jesus dizia e até hoje os falsos profetas e as pessoas que preferem viver na mentira distorcem o que Jesus diz. Jesus estava dizendo que eles eram os escravos do pecado e agora estão dizendo assim como que você diz para nós como que você tem coragem de dizer para nós que nós somos escravos nós somos descendentes de Abraão e nunca, olha a palavra que eles usam, nunca fomos escravos de ninguém. Como nos dizes tu, sereis livre? Como que você nos diz que nós temos que ser livre? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Já falam, já lascam a mentira de todo tamanho. Já lascam a mentira de todo tamanho, porque realmente eles foram escravos várias vezes e no exato momento que Jesus está pregando essa palavra eles estavam escravizados aleluia a partir do momento que eles preferiram ter um rei homem um homem como rei um homem como líder sobre eles como um chefe de estado sobre eles a partir deste momento eles começaram a ser escravos lá em Samuel capítulo Samuel primeiro livro de Samuel a Bíblia vai dizer que eles rejeitam o senhorio de Deus, eles rejeitam a governança de Deus sobre eles e preferem ter um rei, preferem ter uma pessoa, um homem dominando sobre eles. O problema é que eles dizem assim, nós queremos ser como as demais nações, queremos ter um rei. E é ali que começa a a falta de liberdade deles, eles começam a ser escravos das coisas deste mundo, inclusive dos seus pecados, das suas rebeldias, das suas faltas de entendimento, da falta de temor ao Senhor. E Jesus aqui estava dizendo que eles tinham que ser libertos, eles tinham que se libertar. E conhecereis a verdade, conheçam a verdade, a verdade vai-vos libertar. Aleluia. E eles têm coragem de falar para Jesus, como que você diz que nós somos escravos, nós nunca fomos escravos de ninguém, nós somos descendentes de Abraão, olha a grande mentira, eles foram escravos no, no, no Egito por mais de 400 anos, eles permaneceram escravos de nações pagãs por várias vezes, de Nabucodonosor, do, de, de outros povos, e nesse exato momento que Jesus está pregando essa palavra, eles estavam escravizados sob o jugo de Roma. Os romanos estavam estavam deixando eles livres para eles adorarem a Deus dentro do templo, não destruir o templo, deixarem eles permanecer lá, mas sob o controle de Nero. O povo estava escravizado é, é, politicamente e também religiosamente espiritualmente, é por isso que Jesus em João em Mateus 12 diz assim, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque Jesus sabia, Jesus estava vendo um povo cansado e sobrecarregado e subjugado politicamente e também religiosamente, não era só Roma que estava subjugando o povo. Não era só Roma que estava escravizando o povo, mas também a nação, a, a religião judaica naquela época, que eram os fariseus, os saduceus, os essênios é, e, e muitas outras ramificações religiosas do judaísmo que tinha naquela época, estavam sob, sob a governança de Roma. Para quem não sabe, basta você pesquisar na história, era Nero, era o imperador, Aleluia. era o imperador que escolhia o sumo sacerdote para você ter uma ideia de como estava corrompida toda a, o sacerdócio estavam todos corrompidos eles estavam corrompidos de uma forma tão grandiosa eles estavam debaixo do, da escravidão do pecado de uma forma tão terrível que uma coisa que uma coisa que a história diz que por que, que Maria ela foi ridicularizada quando ela disse que concebeu do Espírito Santo porque naquela época o povo, os sacerdotes estavam tão depravados que eles traíam as suas esposas com outras mulheres, com mulheres até mesmo casadas. E quando aquelas mulheres tinham filhos, eles diziam assim: Olha, quando alguém vier e te perguntar quem é que que te engravidou, diz que foi um espírito que veio. A internet está caindo irmão, mas vamos continuar. Ele sabia muito bem que aquele que pisaria a sua cabeça, o diabo sabia muito bem que aquele que pisaria na tua cabeça, na cabeça da serpente, viria de um O diabo ele sempre se antecipa daquilo que vai acontecer para poder sujar e manchar aquilo que Deus já planejou para acontecer. Porque se você não sabe, o diabo conhece as Escrituras muito mais do que nós. Por isso que as mentiras dele são tão bem engendradas. Por isso que Paulo disse que nós temos que tomar cuidado. A está caindo aqui, irmão, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então o diabo é sujo. E agora eles estão dizendo para Jesus que não era escravos. Como é que eles poderiam ter a cara de pau tão grande de falar para Jesus que nunca foram escravos se eles estavam no exato? Glória a Deus. Só um instante aqui, irmão. Deixa eu mudar aqui a minha conexão, só para evitar de cair. Aleluia. Glórias ao bom Deus. Então Jesus estava dizendo que eles tinham que conhecer a verdade para eles serem livres, e eles não eram livres. E ele diz assim, nós somos filhos de Abraão, nunca, como vocês dizem que nós temos que ser livres? E Jesus responde, em verdade, em verdade, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E Jesus conhecia muito bem os corações deles e sabia que eles estavam presos, eles estavam é, é, escravizados do pecado. Portanto, se você ler textos acima, você vai perceber que Jesus estava disputando com eles acerca do pecado, que eles tinham que se libertar do pecado. Ora, o escravo não permanece para sempre, mas o filho permanece. E qual é a verdade que Jesus estava dizendo? É a verdade vinda do céu. É a verdade enviada de Deus. É a verdade, aleluia, que nos leva a Deus. Que eles não conheciam, mas estavam diante deles, estavam diante dos teus olhos. A verdade era o próprio Jesus. A gente percebe que o mundo hoje, muitas discursões e até guerras, eu digo a verdade, eu falo a verdade, comigo está a verdade, eu tenho a razão. Guerras de nações são promovidas em cima disso. Porque uns não concordam com a verdade do outros, mas a verdade é que só existe uma verdade. E quem é a verdade? Jesus disse, João 14, ele diz, eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, Jesus é a verdade, é por isso que ele diz para aqueles para aqueles homens, se o filho, e o filho ali está escrito em letra maiúscula, se o filho libertar, verdadeiramente sereis livre, por que, que ele fala verdadeiramente sereis livre? Porque tem uma forma de ser livre, de uma forma falsa, era, era o que eles estavam vivendo, eles estavam vivendo uma fa, falsa liberdade, como muitos hoje vivem uma falsa liberdade, as pessoas hoje acham que a liberdade é você poder fazer o que você quiser da tua vida, sem se importar com nada, sem se importar com ninguém, e nem se, se importar com o que está escrito aqui nas escrituras sagradas, nem se importar com o que Deus diz, com o que Jesus diz, ao mesmo que eles estavam vivendo naquela época, a ponto deles falaram uma mentira assustadora diante de Jesus, dizendo que não eram escravos. Uma coisa que as pessoas pregam hoje que não existe é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio não existe. Ninguém tem poder é, escravo de Deus, ou você é escravo do pecado, e logo escravo do inimigo das nossas almas. Aleluia, mas se o Filho vos libertar, se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O mundo comemora o dia da mentira, mas nós como os cristãos verdadeiros temos que nos apoiar e comemorar que a verdade há dois mil anos esteve em terra. A verdade se fez carne e habitou entre nós. A verdade andou no nosso meio. A verdade conversou com os seres humanos. A verdade deixou ensinamentos nas mãos de 12 homens. Logo depois ficou em 11, depois 12 novamente, e isso foi se espalhando até centenas e milhares, e hoje de milhões. A verdade está nas nossas mãos, e essa verdade de, sobre essa verdade, para que nós hoje podemos conhecer esta verdade. A Bíblia fala de cinco verdades e isso nós temos que guardar no nosso coração. No livro de Daniel está escrito que Deus é a verdade, no livro de Ezequiel também está escrito Deus é a verdade. Jesus diz, eu sou a verdade. Em João 17, Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Paulo também diz isso, é a verdade. E a quinta verdade é a igreja. que Paulo diz para Timóteo que ela é a verdade que sustenta a verdade. É o pináculo, é o sustentáculo, é a coluna da verdade. Hoje nós, como os embaixadores do reino de Deus na Terra, hoje como nós, como representantes do Senhor na Terra, nós temos que sustentar esta verdade. Jesus é a verdade, nós não precisamos de um dia da verdade e muito menos de um dia da mentira, na verdade, verdade todos os dias da nossa vida, aleluia, não é saudável para um cristão brincar, nem que seja por um dia de falar mentiras, porque depois Jesus vai dizer para esses mesmos homens, no texto abaixo, que o diabo, ele é o pai da, da mentira, porque ele é mentiroso desde o começo. Aleluia. Mas nós temos que nos esforçar para viver a verdade, a verdade que liberta. Jesus dizia disse assim, àqueles que criam nele, se vos permaneceres na verdade, os judeus que criam nele, Jesus disse isso, se vocês permanecer na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Porque também existem discípulos falsos, por isso que ele diz verdadeiramente, sereis, sois meus discípulos. E quando vocês forem meus discípulos verdadeiramente e permanecer na minha palavra, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O conhecimento traz a verdade. E a verdade traz a liberdade. Como está escrito em Gálatas capítulo 5. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Gálatas capítulo 5. Um dia desse nós vamos, nós vamos meditar em uma dessas lives. Nós vamos meditar em Gálatas capítulo 5. Que é maravilhoso. Onde Paulo diz que é para a liberdade que Cristo nos libertou. E qual que é o processo da liberdade? É conhecer a verdade. O conhecimento da verdade traz a liberdade. A verdadeira liberdade. Aí sim sereis livres. Verdadeiramente livres. Se o Filho, o Filho de Deus, Jesus, nos libertar. E só podemos nos libertar conhecendo a sua verdade, amém glória a Deus então por isso que eu não consigo reconhecer um cristão que não tenha fome de ler esta palavra e viver o que está escrito aqui, porque uma coisa é ler uma coisa é ler e falar outra coisa é praticar Jesus deixa isso muito claro, Paulo deixa isso muito claro, Tiago deixa isso muito claro, Deus diz isso para Josué muito claro Meditar e praticar. Aleluia. Meditar e praticar. Ler as escrituras, meditar e praticar. Eu gosto muito de repetir o que Jesus fala no Sermão do Monte, no final do Sermão do Monte. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu comparar o ei ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha ouve as minhas palavras, ou seja, ouve as minhas verdades, ouve a verdade e pratica essas verdades. Esse é um homem prudente que faz a sua casa sobre a rocha e pode vir qualquer tempestade, pode vir qualquer torrente, ventania, chuva, que a casa não cai, ela permanece firme. Mas ao contrário, o que, que faz ao contrário e faz a sua casa na rocha? Essa casa vai ruir, essa casa vai cair. Jesus disse que é grande a queda. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Possamos viver essa verdade. Não só em um dia específico, como o dia da mentira, mas todos os dias da nossa vida. Porque foi a verdade que nos libertou. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus por esse momento de leitura da palavra e de comunhão com Deus, em nome de Jesus. Se alguém quiser fazer alguma pergunta acerca do texto, eu peço que escreva aí nos comentários. Se não der tempo aqui de responder aqui ao vivo, mas se o irmão vai escrever agora ao vivo, responda ao vivo. Mas se quiser escrever depois de... De gravado também, eu respondo depois de gravado, amém? Mas não deixe ele de deixar seu comentário, uma, uma pergunta acerca do texto. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Aleluia. Senhor Deus querido, Deus de misericórdia. Graças te damos, oh Pai, por mais esta noite. Eu peço a ti, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo ministre o nosso coração a tua verdade. Faça aquilo que talvez eu não consegui fazer dentro da minha pouca sabedoria, Pai, neste momento. Porque homem não convence homens, oh Deus, mas o teu Espírito Santo é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Pai amado, Pai querido, faça a tua vontade em nossos corações. Nos dê força, Senhor Deus, para permanecer na Tua verdade. Porque infelizmente hoje as pessoas estão fugindo dessa responsabilidade de viver a Tua verdade, de praticar a Tua verdade, Senhor. Pai querido, Pai Santo, nós não precisamos de um dia específico da verdade, porque nós temos a responsabilidade de viver a todos os dias da nossa vida. Então nos dê força, nos dê resiliência nos dê saúde física, mental e espiritual aonde quer que esteja neste momento Pai necessitando de força do teu Espírito Santo aviva esta alma Senhor Deus, vascula esse coração porque só o Senhor sabe o que cada um necessita diante do ti Pai Pai querido, Pai amado que teus anjos acampam ao nosso redor nos dando livramento de todo mal que possamos estar alimentados de tua palavra e fortificados todos os dias Pai querido, Pai amado Repreenda todo o mal de cima da nossa família, do nosso lado, da nossa casa, da nossa vida. Faça tu, Senhor Deus, a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita, é boa e agradável, Senhor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por este momento. Muito obrigado pela tua palavra, que é a prova do teu amor para conosco. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia Graças a Deus nós comemoramos a verdade Todos os dias Da nossa vida Porque foi ela que nos libertou Na cruz do Calvário O dia que da verdade Foi o dia que Jesus nasceu Vamos dizer assim se fosse para ter um dia da verdade, seria o dia que Jesus nasceu. E o interessante, eu quero terminar essa live falando uma coisa interessante. Eu estava pesquisando a respeito do, do dia da mentira, primeiro de abril, e eu descobri uma coisa interessante. Tem alguns estudiosos que acreditam, eu vou me aprofundar mais nesse estudo, mas tem alguns estudiosos que acreditam que o dia da mentira, em primeiro de abril, na verdade, foi uma chacota que fizeram a respeito do nascimento de Jesus, porque alguns estudiosos creem que Jesus nasceu no dia 1 de abril. Porque esse negócio de Jesus dia 25 de dezembro, isso, todo mundo sabe que isso é uma grande mentira. Né? É, não é nem um dia da gente comemorar isso, porque a gente sabe que tem muitas outras coisas pagãs em volta daquele, daquele, daquela data. Então não é um dia nem da gente pensar em querer dizer que é aniversário de Jesus, que é o dia que Jesus nasceu. E quando você estuda a história extra-bíblica, que a Bíblia não fala especificamente de uma data de nascimento, porque os judeus não comemoravam aniversário, você não encontra isso dentro da Bíblia. Um dos aniversários que você encontra dentro da Bíblia são, são pessoas pagãs que comemoravam aniversário você encontra dentro da Bíblia o aniversário de Faraó o aniversário de esqueci agora de um líder romano lá, esqueci o nome dele agora e um outro aniversário de um outro pagão também os judeus não comemoravam o aniversário então por isso que não tem essa preocupação na Bíblia em colocar um dia de aniversário de Jesus, o dia que ele nasceu mas a verdade é que nós sabemos que dia 25 de dezembro não é o dia que Jesus nasceu é muito mais para frente, né? e muitos estudiosos creem que foi por volta dessa data, em abril, né? de abril para frente, e alguns estudiosos creem que foi dia 1 de abril, por isso que colocaram o dia da mentira em 1 de abril, por fazer uma chacota com o dia que Jesus nasceu, eu vou me aprofundar mais nesse estudo, porque eu achei muito pode bater o martelo e dizer que é a verdade, porque ninguém sabe realmente o dia que ele nasceu, mas para nós não importa, não importa isso, porque o que nós temos que proclamar e pregar é a tua morte até que venha, ele mesmo disse isso, anunciai a minha morte até que venha, porque a gente, nós renascemos na morte de Jesus, morremos com ele e ressuscitamos com ele, e viveremos para sempre com Ele. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Já oramos. Já meditamos na palavra. os irmãos quiserem deixar um, uma pergunta acerca do texto, deixa aí em nome de Jesus que eu vou responder a todo mundo. Em nome de Jesus. E eu tenho que pedir que você faça aí a obra evangelista. Não deixe de fazer essa grande obra evangelista que é clicar no like. Deixar um comentário, contar um testemunho, fazer uma, uma pergunta acerca do texto, é, dar uma dica para a próxima live, um tempo para a próxima live, mas interaja com a gente nos comentários. E também compartilhar o link da live e se não for inscrito, se inscreva. Então faça essa obra aí, do Evangelista, nos ajude a propagar, a, a a espalhar a palavra de Deus na internet em nome de Jesus. Muitas pessoas já fazem isso, mas quanto mais pessoas fizerem isso, melhor é. Porque, na verdade, a internet está cheia de mentiras também. Nós fugimos da TV porque a TV só nos traz mentira. E viemos para a internet. A vantagem da internet é que você ainda consegue tropeçar pela verdade. Ao contrário da televisão, que você só encontra mentira. Mas a internet é uma ferramenta poderosa para você pregar a verdade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 e aquele que crê, diga amém, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Nossa irmã Adriana Cristina disse a santa paz de Deus a todos. Amém, irmãos. Fica na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você também, que Deus te abençoe grande e abundantemente. Amém? Convido você a estar mais uma vez conosco amanhã, às 23h56, na nossa madrugada no reino em nome de Jesus, e todo domingo às seis e dez nós temos o nosso jejum com palavras do reino fica aí o convite, espero você na próxima live, que Deus te abençoe abundantemente, tenha uma ótima noite de sono, um ótimo final de semana, em nome de Jesus, amém? Fica na paz